E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vou preparar aqui este vídeo tutorial ensinando vocês como sacar da Gate.io e mandar para a Binance pagando taxas quase que zero, né? Comparados com as altas taxas que são cobradas em algumas moedas na Gate.io Vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês aqui como que funciona Ó, vou entrar aqui na Gate.io para vocês verem como que é as taxas aqui, tá pessoal? Aqui ó, é a tela principal, se você não tem cadastro na Gate.io, é uma corretora muito legal, tem bastante moedas lançamentos aqui, tá? Aqui você vai encontrar quase que todas as moedas que tem aí lançamentos, tá? Se não tiver na Binance, pode vir aqui na Gate.io que vai ter. Então, o link na descrição aí para você que quer tá fazendo seu cadastro, é bem tranquilo aqui na Gate.io. Pessoal, aqui ó, na tela principal... Você pode vir aqui em carteira E aqui no menu carteira, pessoal Tem aqui, ó A primeira aqui, depositar A segunda aqui, ó Levantar Aqui, levantar é onde faz o saque, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, pessoal Só para vocês terem uma ideia da moeda Baby Doge Ó Baby Doge A segunda aqui, ó Se vocês forem é... Aqui, ó, pessoal, aqui eles dão um aviso de alerta de escândalo tá? para você ter cuidado com os endereços que vocês vão enviar. Dá um OK aqui, ó. Vocês podem ver que ela usa a rede BSC BEP20, ó. Seleciona aqui, ó. Mas, pessoal, presta bem atenção aqui, ó. Eu tenho algumas Baby dogs, ó. Olha só aqui, ó. Vou marcar aqui tudo. Olha aqui, ó. A, a, a, aqui embaixo do... Do meu montante de moedas, vocês vão ver aqui, ó. Aqui, pessoal, que você tem que se atentar na hora do saque, ó. Para você não tomar um susto na hora que você receber lá no endereço que você enviar na sua carteira, ó. Aqui, ó, são cobradas 10 por tá? 10 por mais 21. Eu não sei nem se isso aqui é milhões, né? Milhões de moeda. Olha só. Aqui ó, o líquido quanto que vai cair, ó. eu ainda vou ficar é devendo, pessoal. Eu ainda vou ficar é devendo. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, pessoal, é sem condições um tipo de saque desse aqui, ó. Por que, que eles fazem isso? Eles fazem isso aqui, pessoal, justamente para você manter as suas moedas aqui na corretora, para que você não faça saque. Mas, pessoal, é. Para você que quer é, sacar os seus ganhos aqui, eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu faço, tá? Você pode estar tá fazendo o quê? Convertendo parte disso aqui para o SDT e depois para TRX, pessoal. Que aí vocês vão ver, ó, vou mudar aqui, ó, para... TRX, ó, vou clicar aqui novamente em levantar, ó. Levantar é o segundo da esquerda para a direita. O primeiro é depósito, o segundo é levantar. Ó. Levantar. Vamos ver aqui, pessoal, TRX. TRX. Então OK aqui no alerta. Ó, a rede que ele usa é a Tron, né? Ó, vou selecionar. Vocês vão ver aqui, pessoal, ó, que vai me cobrar uma TRX tá pessoal A TRX tá custando centavos aí pessoal Acho que não dá nem 50 centavos de reais tá Se você for analisar Vamos ver aqui ó Quanto que tá custando uma TRX aqui ó Vou colocar aqui onde tem SDA eu Vou colocar aqui ó TRX TRX USDT Olha só pessoal Tá custando aqui ó 0,08 8472, Vamos ver quanto que vale isso aqui, ó. Aqui, pessoal, no Google aqui, ó, você pode procurar pelo aquele conversorzinho de dólar para reais, ó. Eu tenho aqui, ó, você pesquisa aí no Google, você vai ver, ó. Vai, vai cair nessa página aqui, ó, dólar para real. E aqui, pessoal, ó, você pode colocar aqui, ó, quanto de dólar você é, quer saber quanto que vai ser em real. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,0 deixa eu ver quanto que tá aqui na Gate 0,08453 0,08453 Olha lá pessoal custa 48 centavos para tá sacando é, TRX aqui na Gate então pessoal é assim que você faz a, a estratégia ao invés de você sacar a Baby Doge para carteira ou para algum outro canto que você quer vender você faz o seguinte você troca ela para o SDT e depois troca ela por TRX tá pessoal vamos ver te, é, o SDT quanto que é a taxa para estar tá sacando porque às vezes pessoal a eu já saquei aqui o SDT na Gate.io e a taxa tava zero tá então, é, eu vou deixar essas duas estratégias para vocês estarem verificando. Se por acaso o SDT tiver taxa zero, você saca o SDT. Se o SDT tiver cobrando 55 SDT, que teve uma época aqui, que estava cobrando 55 SDT para fazer um saque, tá? Então, se você tinha 60 SDT e fosse sacar... Você ia receber lá no endereço 5USDT, porque 55 era de taxa. Então, se atente, tá? Então, TRX a gente já sabe que a taxa é essa para tá sacando. Vamos ver agora, pessoal, o é... SDT. Vou clicar aqui em levantar. Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo para abrir a mente de vocês... Que você não tem que necessariamente sacar a moeda que você tem. Você pode converter ela para outra que tem é, taxas de rede baixas, né? E lá você está convertendo para a moeda que você deseja. No caso, o SDT, né? Vamos ver aqui, ó. É o SDT. Aqui a segunda, né? Selecionei. Ela usa a rede da Tron. Vamos escolher aqui a rede da Tron, ó. E vamos ver aqui, pessoal, ó vocês podem ver aqui ó pessoal aqui embaixo ó que ela tá eu vou marcar tudo aqui ó tudo meus USDT e vocês podem ver aqui pessoal que tá taxa zero ó para fazer o saque ó isso mesmo taxa zero para fazer o saque então você pessoal é, faz esse análise sempre que você for fazer saque da gate.io se se tá muito alto é o SDT você tenta com é, TRX, tá? Então vamos lá, pessoal. Fazer esse saque aqui. Ó, agora eu venho aqui na minha Binance. Tá, vou aqui na Binance. É vou aqui no menu carteira, aqui, pessoal, em depósito. Tá, porque a gente quer depositar. A gente quer depositar lá da Gateway para cá. Vou colocar aqui, ó, no, numa lupinha aqui em cima o sdt tá o sdt aqui eu vou escolher qual rede ó pessoal vocês puxa para baixo aqui ó vai ter a rede da TRC 20 ó tá aí aqui pessoal ó o sdt é endereço de depósito você copia aqui ó você volta aqui na gate -O. E aqui, pessoal, você cola o endereço, tá? Da USDT usando a rede TRC20, tá? Tem que ser iguais as redes, tá bom? E aqui, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que realmente, ó, a taxa está zero. Se eu clicar aqui em levantar, ó, só que, olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o montante, ó, o montante de levantar deve ser superior ao montante mínimo de 50, tá, pessoal? Então, o que que isso aqui é... tá nos dizendo? Tá, a taxa é zero, mas só que você só pode sacar se você tiver 50 USDT. Vocês estão vendo aqui ó, que eu tenho 21 USDT, então eu não ia conseguir sacar. Então, agora é que vai vir a estratégia, viu, pessoal? A estratégia é essa. Você vai vir aqui, ó em levantar é, você vai colocar aqui ó TRX Tron e você vai escolher a rede TRC 20 também e aí pessoal a você vai pagar só 40 centavos tudo bem mas só que você vai poder sacar a partir de um dólar vamos dar um exemplo aqui ó quer ver ó vou aqui na Binance agora vou sair aqui ó vou voltar Venham aqui novamente em depósito Só que agora eu vou colocar TR, é, TRX Ó, tron Vocês estão entendendo a minha, a minha estratégia, pessoal? Vocês estão entendendo, né? Então vamos lá, se não entender, deixa aí um comentário aí a gente vai estar tá batendo papo Ó, a rede, pessoal, é a TRC20, tá? A mesma lá da gate Vamos lá? Ó, e tá aqui o endereço de depósito Eu venho aqui, copio ele, ó e aqui na gate eu vou colar aqui ó em endereço se atente a isso tá pessoal pronto aqui em descrição você pode colocar aqui ó carteira Binance é Binance Binance trx tá que é para você saber mas pessoal nunca nunca utilize tá sempre que você for fazer uma transferência de uma corretora para outra Sempre copie novamente, porque esse endereço aqui da Binance, pessoal, pode alterar, tá? Pode alterar, porque isso aqui não é só carteira, é, tipo, da Trust, é uma carteira da corretora. Então, isso aqui pode alterar. Então, sempre que você for mandar dinheiro, copie. Sempre copie. Nunca utilize aqui o, o que você ficou aqui no registro aqui antigo, tá? Olha só, pessoal, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho disponível... 1.54 TRX E aqui, pessoal, a tarifa é 1 TRX Então quer dizer que eu poderia sacar a partir de 44 centavos, né, pessoal? Olha só, vou marcar aqui tudo, ó Eu tenho 1.54 Vocês estão vendo aqui, ó Que eu já vou poder sacar aqui o um mínimo do mínimo, pessoal O um mínimo do mínimo Vocês estão vendo isso aqui, ó então, vamos lá, pessoal. Então, a estratégia é essa. Use a moeda TRX para estar tá fazendo os seus saques da Geteo para a Binance, tá? Porque é, se você for tentar usar a USDT, você vai ter que ter 50. Vamos dizer que você não tem 50 USDT. Vamos ver aqui, 50 USDT, quanto que dá? Ó, vou apagar aqui. 50 USDT. 50 USDT. Você tem que ter 282 reais, tá? <risos> 282 reais E se você sacar TRX, você precisa ter só 5 reais Se você tiver 5 reais aí na Gate.io e quiser mandar, você consegue Entendeu? Entendido? Vamos lá Então vamos continuar aqui Vou dar um exemplo para vocês aqui, bem legal é... Vamos lá, eu comprei uma moeda aqui e aí ela valorizou muito e agora eu quero sacar, eu quero vendê-la para fazer o saque para Binance para me mandar para o meu banco. Então vamos lá, é, eu vou dar um exemplo da moeda que eu tenho aqui, é, que eu comprei e ela valorizou. É SDAO. Eu tenho algumas S ó, então eu vou lá selecionar a moeda, né? Aqui S Vou clicar aqui ó, comprar e vender. Eu quero vender. Aqui, pessoal, ó, o book de compradores, esse verdinho, ó, e aqui o vermelhinho, ó, é o book de vendedores. No caso, como eu quero vender, eu tenho que escolher um dos, dos compradores, ó, tá? Então, eu vou selecionar um dos compradores, vou informar quantos por cento eu quero vender. No caso aqui, eu quero vender todas as minhas SDAO. E aí, eu clico em vender, confirmar, coloca a minha senha aqui, ó, pessoal, de venda, que você cadastra no menu segurança. Confirmo, vamos ver se criou uma ordem aqui, pessoal Olha só, nem criou a ordem, por quê? Porque já foi executada, o comprador já pegou a minha, a minha venda aqui, tá? Agora, pessoal, você vai vir agora aqui e coloca TRX, né? TRX TRX barra USDT Você vai fazer exatamente isso que eu tô fazendo, tá? E agora, pessoal, que você já tem o um USDT, que você vendeu suas moedas, trocou por o USDT, agora você vai converter para TRX, tá? Como é que a gente faz aqui? Você vai agora clicar em comprar, porque agora você quer comprar TRX com os seus USDT. E aí você vai escolher um dos vendedores, ó. Você pode clicar aqui no número 1, um, ó. Número 2, escolhe um desses vendedores aqui. Diz aqui quanto você quer comprar de TRX, tá? E aí, clica em comprar, confirmar, coloca sua senha de compra e vamos ver aqui, ó. Vocês notem que não veio para o book. Caso venha para o book, você cancela, faz esse mesmo procedimento bem rápido, tá? coloca Seleciona o, o vendedor, coloca 100%, clica em comprar, confirmar. Aguarda, ó. Já foram feitas aqui as minhas compras, eu não tenho mais o SDT. Agora eu tenho TRX, pessoal. Tá? Beleza? Vamos aqui no menu carteira para ver se agora eu tenho TRX. Venho aqui, conta spot. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, que agora eu não tenho mais o SDT. Tenho TRX. Olha, olha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu tenho 22 dólares e 97 centavos de TRX. E agora, como que a gente faz isso? Agora, vamos sacar para Binance, né? Pagando taxa de, sim, 48 centavos, né? Vamos lá, novamente, passo a passo, vamos lá na Binance Vou logar na Binance, vem no menu, menu. ó Agora ele está pedindo aqui para me logar na minha conta novamente Vou clicar aqui, vou logar, beleza, loguei Vem aqui ó, em depósito Você vai vir no menu depósito Porque você quer depositar Qual moeda você quer depositar? Aí aqui na lupinha você vai colocar que quero depositar TRX Escolhe TRX Escolhe a rede Qual rede? Rede da Tron A rede que você vai escolher A mesma lá da Gate Copia o endereço Copiado Vem aqui na Gate agora Tá? Você vai logar aí Vem no menu carteira Aqui no segundo levantar Levantar é saque tá, pessoal? Aqui pessoal na pesquisa Você vai dizer qual moeda você quer Levantar TRX, escolho também a TRX Aqui pessoal no, é, Nas redes Aqui ó, rede da Tron E aqui endereço Vamos colar o endereço da Binance Pronto, colei aqui Aqui, pessoal, no montante, você quer sacar quanto? No caso aqui, eu quero sacar tudo. Então, pessoal, ó, vai ser 270 TRX, que vão ser descontada aqui a tarifa de 49 centavos, né? Uma TRX, maravilha, né, pessoal? Que taxa mínima. Não vou ficar preso com meus dólares, com meu saldo aqui na git.io por conta de taxas agora, porque a TRX cobra mínimo do mínimo. Então, pessoal, de 270.130, vocês vão ver aqui, ó, que vai 269, né? Olha que maravilha. eu clico aqui em levantar. Agora vai vir aquela parte, né, pessoal, de segurança, que é o SMS, código do e-mail, código do Google Authenticator de todos que você cadastrou, né? Vou colar e clico aqui em levantar ó. vamos aguardar, se tudo tiver ok, vai fazer o saque olá pessoal, olha lá, está processando, então quer dizer que foi tudo certo então, nosso saque foi confirmado, e agora pessoal, é só aguardar cair na Binance, tá? Após chegar na Binance, pessoal, o que, que você vai fazer? Você entra na Binance, beleza, vamos dizer que já caiu. Se tivesse caído, isso seria maravilhoso. Mas, é... aqui vocês podem ver aqui, ó, pessoal, que eu tenho 14 centavos de TRX, porque ainda não caiu, né? Quando cair, isso aí vai alterar. Aí vamos dar um... Vou explicar para vocês qual é a estratégia. Quando cair aqui, pessoal, o seu saldo, você vai vir aqui ó, em Trade, Aqui, pessoal, onde tem gala, você digita TRX, ó, TRX, e aí você escolhe, tá, pessoal, o que que você quer converter TRX para quê? Se tivesse com BRL, você já faria BRL, né? Mas no caso aqui não tem BRL, ó. então você vai escolher TRX/USDT. Aí aqui, pessoal, o que você vai escolher? Comprar e vender, você vai colocar aqui, ó Vender, eu quero vender minhas TRX E aí aqui você marca Market Aqui, pessoal, você vai marcar 100% eu quero... Olha, caiu já, caiu já, ó Já apareceu um saldo de 22 aqui Deixa eu ver aqui, carteira Caiu, pessoal, já, ó Olha aqui, ó, caiu já, ó Que legal, então vamos fazer aqui, ó, estratégia Então é essa, pessoal, você escolhe TRX USDT Marca aqui ó, market Diz aqui ó, eu quero vender ó, As 22777 pessoal ó. Aí eu venho aqui pessoal agora E clico aqui ó, quanto eu quero vender Das minhas TRX que eu recebi? Quero vender tudo ó Vender tudo Pronto, ordem criada Então agora pessoal ó, Vocês vão ver que eu não tenho mais TRX Agora eu tenho ó tenho o que? Tem um USDT Né? Quantos, quantos foi que eu vendi? Vamos aqui em histórico porque juntou tudo lá que eu tinha de USDT. Então, ó, foram aqui, ó. É 269. 269 e 2. 269 e 2. Vamos clicar aqui para ver quanto que deu de USDT. Deu 22,76, pessoal. Deu 22,76. Aí, pessoal, o que, que você vai fazer? Você vem aqui agora, né? Que você tem o é, USDT. Você digita aqui, ó. USDT. Barra BRL Agora você vai converter seus USDT para reais Para poder sacar para sua conta bancária Porque só assim que dá, tá? Então vamos lá agora E aí pessoal, você vai fazer a mesma estratégia, né? Agora você quer vender suas USDT ó. Comprar e vender, eu quero vender Coloca a marketing aqui, ó E aí diz quanto que você quer vender das suas USDT Aí você vai dizer, eu quero vender todas as minhas USDT Tá pessoal? e clica em vender, pronto, você agora já não tem mais o SDT, você vai ter BRL, ó. vocês vão ver aqui, ó, eu vou atualizar, ó, e tá aí, ó, 2800, porque eu converti todos os SDT, pessoal, tá, não converti só o que eu tinha vendido de TRX, juntou tudo, né, então tá aí, pessoal, agora que você tem BRL, você pode mandar para sua conta bancária, como é que você vai fazer isso, você clica aqui, ó, em saque, né, você vai marcar aqui, ó, Fiat, né? Tá? Se não aparecer aqui no histórico, você marca Fiat porque é Fiat agora. É moeda Fiat. Aí você vai selecionar BRL aqui, ó. Saque de BRL. É, lá no menu, pessoal, nas configurações, você cadastra todos os seus dados de saque, tá? Lembrando que o mesmo recebedor... Daqui o CPF tem que ser igual, tá? Da corretora e da conta bancária Aqui, pessoal, ele tá perguntando quanto que você quer sacar, ó Tá? Conta bancária aqui, ó Conta bancária, reais E aqui, quanto? Ó Você vai dizer aqui, pessoal, ó Eu tenho 2.811 Vamos ver se dá para sacar 2.811 Ó, vocês podem ver aqui, ó a... Aqui, ó A taxa de transação Ó 2811,63. Eu quero sacar tudo. Olha lá, vocês podem ver que a minha taxa de transação vai ser 2,60. Eu vou pagar 2,60 para estar tá sacando esse montante para minha conta bancária. Beleza, tranquilo. Não tem problema não. Dou um OK aqui. É pessoal. Se a sua não tiver liberada para você sacar, é, dois mil. Você saca de mil em mil. Saca faça três saques. Do montante que você está liberado para fazer Aí você vai clicar aqui ó, em continuar Aqui ó, ele pergunta se você quer fazer TED ou DOC ou PIX E aqui eu vou escolher PIX que é mais rápido Qual é o endereço de PIX ó? Aí eu clico aqui em continuar ó. Certeza que você quer sacar isso aqui? Sim, eu confirmo Aí ele vai me enviar um código por e-mail E um código para o celular Pronto, colei e agora, clica aqui em enviar. Vamos aqui aguardar. Pronto, pessoal. A gente fez o saque para a conta bancária. Aqui você pode avaliar. Eu vou colocar aqui, né? Tal, tá muito satisfeito. E pronto, pessoal. Nosso saque foi feito aqui, pessoal. Vamos ver aqui o histórico. Hum... Pronto. Olha aí, pessoal. Ó. Já caiu aqui ó. o meu Pix lá da Binance aqui na no Banco do Brasil, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Pessoal, é rápido, né? Não tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Que ótimo. Tá aqui, ó, o Pix no valor de 2.809,03, viu? Caiu aqui na minha conta bancária. Então, pessoal, é assim que você vai fazer é, os seus saques dos seus ganhos, né, utilizando a corretora Binance, tá, enviando lá da Gate.io. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês aí, um forte abraço, tá, qualquer dúvida pode deixar um comentário aí que a gente vai estar tá, é, batendo um papo. Valeu, pessoal, um forte abraço e tchau, tchau. Fui!